só fazer um update rápido aqui então do Bitcoin galera vamos dar uma olhada aqui não esqueça de deixar aquele like para apoiar se inscreva no canal se não você está inscrito então o Bitcoin agora é na casa dos 22.600 dólares galera né então a gente perdeu ali tá perdendo o suporte dos 22.700 tá fiquem de olho no diário aqui a gente tem fechamento do diário nessa região aqui dos 22.000 aqui a gente teve esse candle aqui ó esse candle fechou ele abriu na verdade aqui o diário Uh, na região dos 22.560, esse aqui fechou na região dos 22.550, uh, tá galera? Então essa região aqui é importante, fechando o diário aqui abaixo disso, galera, vai ser bem complicado, tá? Na minha opinião, uh, tem que ficar de olho nisso aqui, tá bom? A coisa aqui não tá muito bonita, tá? Inclusive aqui no semanal a gente... Tinha o suporte, teria o suporte da, da EMA, aqui, da, desculpa, da média móvel dos 200 semanas, né, galera? A gente não conseguiu manter o suporte em cima dela. Ela está aqui na região dos 22.700 dólares aqui agora, nesse momento, tá? Então, a gente tem que pegar força logo aqui, o Bitcoin, tá? Tem que ter força para romper acima dos 23 mil dólares, senão a coisa pode ficar bem complicada, pessoal. Porque semana que vem vai ser uma semana, na minha, na minha opinião, bastante conturbada, né? Com o pronunciamento do FED, enfim, tá? É, vamos passar aqui por 4 horas, ver se tem alguma coisa interessante para a gente olhar. Tá? Peço desculpas pelos gráficos aqui, mas realmente eu, são os mesmos gráficos que eu estou usando aqui né? para mim, né, pessoal. Começa a desenhar bastante coisa. Né? Olha só, Bitcoin perdendo força aqui agora, nesse momento. Essa região aqui dos 22.700, que era um suporte que eu comentei para vocês, né? a gente uh, perdeu aqui, fechamos o um que abaixo. Para mim, isso aqui foi uh, bastante bearish, tá, pessoal. Então, já me, já me deixa numa sensação desconfortável para ficar posicionado aqui em, em compras, né? Uh, então o que que eu tô fazendo aqui agora, né? Vou botar um tempo gráfico menor aqui para poder limpar um pouco, limpar um pouco aqui essa tela e mostrar para vocês que eu tô de olho aqui. É só um update super rápido mesmo, galera, Olha só. Aqui, ó, a gente tem aqui eu no gráfico de 15 minutos, tá? só para a gente poder olhar no detalhe um pouco melhor. Uh, a gente tem essa formação aqui dessa, dessa cunha aqui, dessa cunhazinha, né? Essa é uma formação, que é uma formação bullish, tá, galera? Só que é o seguinte, a gente romper para baixo aqui, ó. A gente tem, tem duas linhas que eu tô de olho aqui agora nesse momento, tá? Se a gente romper para baixo dessa linha amarela e essa linha verde, que eu até deixar um pouco maior também, essa LTB, Eu acho que vai ficar bem complicadinho. Então, para mim, o um suporte importante do Bitcoin é segurar aqui essa região dos e300 e, e aqui, até a região dos 22.200 tá, galera? Se o Bitcoin perder isso aqui, a coisa vai ficar, na minha opinião, bastante uh, bearish, tá? Se a gente conseguir ter força e é romper acima dos 23 aqui, com o sentimento aqui confirmando, a gente vê o pessoal shortando, né, o open interest aumentando. A coisa fica interessante. Então o que eu tô fazendo aqui, ó? Inclusive, né, só para mostrar para vocês aqui, é essa região a gente tem um ombro cabeça e ombro formado, ó, galera. Vamos mudar aqui, ó. Aqui a gente tem um ombro cabeça e ombro também, ó. Tá, vou deixar desenhar essa figura aqui para vocês ficarem de olho. Deixa eu ver exatamente aqui. É, mais ou menos aqui, tá, pessoal? Não tá perfeito, mas tem um ombro cabeça e ombro aqui na minha opinião, tá? Então esse aqui é uma, uma formação que eu tô Deixa eu ver se desenhos de jeitinho aqui, verdade. Isso aqui, é isso aqui, ó, essa linha aqui do pescoço, ó. Então, tá aqui a linha do pescoço e a gente tem o um ombro, a cabeça e ombro formado aqui nesse gráfico, tá? Então, tá aqui o desenho, o desenho é melhor para ficar mais claro aqui, isso aqui, ó, tá? Então a gente rompeu para baixo, a região que era o pescoço aqui, que era uma, uma, uma, um suporte virou uma resistência, que agora a gente não conseguiu ficar acima, né? Então o Bitcoin precisa mostrar força, conseguir fazer esse rompimento aqui, manter um suporte novo nessa linha para a gente poder ficar interessado em compras, tá galera? É, então nesse momento aqui agora não estou posicionado, tá? Estou aguardando aqui uma decisão do Bitcoin dessa cunha, né? se a gente romper para cima dos 23, com um o sentimento confirmando, ou seja, open interest, é, subindo com o long short ratio caindo, tá, pessoal? Eu vou ficar interessado em voltar a fazer compras aqui, que a gente pode buscar ali os pools de liquidação na região lá dos 24, 25, tá? Se o Bitcoin aqui agora perder força né, e romper aqui abaixo dessa região dos 22.300, 22.200 22, aqui, pessoal, que é um suporte importante, Para mim o Bitcoin vai sim para casa aqui dos 21.500, bem provável 21.500, 21, tá, galera? Inclusive esse ombro, cabeça ombro aqui, a gente pode medir o alvo assim, ó, tá? Então aqui... Vou até botar uma linhazinha um pouco mais forte para a gente poder ver. Ó, esse aqui é o alvo desse ombro, cabeça e ombro, que nesse rompimento aqui leva a gente aqui para casa próxima dos 21.800 aqui, tá pessoal. Mas eu acho que suporte mesmo a gente vai ter aqui na região dos 21.500. Vocês podem dar uma olhadinha aqui. ó que Se a gente romper para continuar esse rompimento aqui, para mim a gente vai testar os 21.500 21. aqui. Né? E a gente pode até, inclusive, fazer uma outra... Um outro formar aqui um outro ombro, cabeça e ombro que também maior, tá, galera? Então, basicamente é isso que eu tenho para vocês esse update aí, galera, tá? Não vou gastar muito tempo de vocês com outras coisas. Qualquer, qualquer novidade que eu volto hoje à tarde aí, tá? Vou estar acompanhando aqui os gráficos com mais, com mais tempo. Uh, deixa aquele like aí. Não se esqueça também, se você tem experiência com Mercado Futuros, quer aproveitar essa promoção da PrimeSBT, link aqui embaixo na descrição, 7 mil dólares de bônus. Também tem outros corretores que eu vou deixar aqui na descrição, aí tá, E comentário. Fixado, tá, pessoal? Eu acho que para fechar também aqui. Só vamos fazer então aqui no final do vídeo falar um pouquinho sobre as pequenas unidades dólar. Acho que é importante olhar também, tá? Eu não ia falar sobre isso hoje, mas a, o índice do dólar aqui tá numa região tá, tá indeciso aqui, né? Para onde que vai ir? Então, uma decisão complicada, então não dá para analisar muito aqui, tá pessoal? Mas a tendência ela é de alta para o índice do dólar. É, se a gente perder agora aqui esse, esses fundos aqui, essa região do 106, aí a coisa pode ficar interessante para o Bitcoin, tá? E o de quebra aqui o nosso ASP500, né? Deixa eu puxar o gráfico aqui, mini futuros. A gente está aqui agora, né? Também indeciso. Mas a gente tem que conseguir, pessoal, pegar força aqui, pegar embalo tá, para o Bitcoin junto. Né? Se, Bitcoin, se ela pegar força aqui, buscar essa aqui dos, dos e essa a região dos mil e pontos aqui, o Bitcoin tem chances grandes aí de buscar a região dos 25, 26. Tá? Então é isso que a gente tem que acompanhar aqui, a, a movimentação da sp com o índice do dólar. Tá? Por enquanto a gente está mantendo esse suporte aqui, acho que é importante. A gente fez esse rompimento, para romp, rompemos para cima aqui tá? e agora a gente tem que conseguir... É manter suporte, suporte, né? inclusive vou te botar aqui uma projeção dessa, desse pivô aqui, ó, pivô de alta ó, o alvo daria nessa região aqui dos 4.100 pontos tá? da SP500, então estou de olho nisso aqui também beleza galera, então é isso, Eu acho que inclusive aqui a, a Lagarde está falando aqui agora, nesse momento aí tá? a corrupta Lagarde está falando lá do Banco Central Europeu, então enfim, não sei se vai impactar muito aí, vamos ficar de olho. Participe do grupo Telegram, qualquer novidade eu posto também no canal de alertas, beleza galera? Então, no mais é isso, desejo vocês aí uma boa, um bom dia e até a próxima, valeu!